Lá no what? Você tá... You have tem seu celular. Oi, viajantes do tempo. Hoje é dia 2 do meu projeto de fazer um vestido de luto pra sábado. <risos> dia terça-feira. Uh, hoje eu vou cortar e espero terminar a blusa. Não acho que vai ser uma coisa muito ambiciosa, porque eu, eu fiz o molde todinho ontem. E hoje é por texturar. Só que tem mais um problema, né? Porque não basta só ter pouco tempo. Eu ainda quero filmar. E ainda quero pá diariamente. E... Meu Deus. lá. E ainda tem mais o quê? É... Nossa, que escuridão. Um... Vou ir lá pra fora, peraí. Então, vim aqui pra fora. É... Então, eu, eu não só quero fazer um pouco e fazer esse diário só para vocês verem o tanto tempo que demora que eu demora né mas outras pessoas têm uma vida diferente da minha e também algumas pessoas têm graus diferentes de dia de, de conhecimento né de saber costurar porque quanto mais você costura mais você sabe mais rápido você é então assim para mim que vivo disso é um pouco mais fácil então sim eu poderia já ter cortado ontem, mas eu fiquei enrolando Que eu quero usar a máquina de manivela Coisa e tal, tal, coisa Mas eu achei legal fazer estilo diário é, Muita gente me pediu também Pra poder ver os bastidores, né? Ver como é que é o, o processo e tal Então, tô fazendo É <risos> esse vídeo é pra vocês Então hoje, é... Eu vou só cortar E vou... Um, costurar Só que tem mais um, um, um probleminha Que é... Eu não tenho linha. Eu fiz o pedido da linha. Bom, acho que todo mundo sabe tem o Covid, né? A situação de Covid é um pouco séria. Assim, um pouco muito, né? Então, eu estou evitando de sair, de ir para os lugares. Então, eu pedi online. E não sei o que aconteceu, que aqui o Correio sempre perde minhas coisas. Vai chegar só em dezembro. Aí vai ser um pouquinho tarde, né? Porque eu preciso, tipo, para sábado pronto né para vestir então eu pedi de novo e tô esperando a linha chegar hoje <risos> então na minha cabeça vai chegar hoje de tarde né assim que eu terminar de cortar eu vou ter a linha em mãos com certeza não vai acontecer e eu também vou ter que avar de qualquer maneira é aí eu vou usar qualquer cor tá não me julguem <risos> depois eu repasso todas as costuras em preto bom só as que forem aparecer né <risos> Ah, só um adendo, é... meu marido também pediu pra eu fazer vídeos assim porque ele acha que a maioria das pessoas não sabe o tanto de tempo que demora pra fazer um, cada peça, cada coisa, sabe? Meu, meu processo de pesquisa e depois de escolha de materiais, confecção. Posso tentar, posso tentar fazer, mas isso aqui já era. Outra coisa também que eu não costumo mostrar são meus erros porque eu acho que se eu ficar mostrando erro eu posso... Um, como é que eu falo? Ensinar é errado pra pessoa, entendeu? Então, eu, geralmente eu tiro é, qualquer coisa que dê pra editar, né? Na, na parte da edição. E ontem eu falei que era uma roupa de 1900... 1840, e não é, é de 45. Eu sou péssima com números, Tá? Então, se assim, esse negócio de data eu não consigo lembrar. Então, geralmente eu não falo nada <risos> e boto na edição, porque aí eu tenho certeza, né? Porque assim, às vezes você olha na pesquisa, mas assim, eu tô focando na modelagem. Eu não preciso saber de que ano que é, sabe? Sabe, um, tá 1843, sabe? Eu arredondo tudo. Então, eu falei 19... 1840 e é 1845. E a roupa também foi... Ela é do Match, né? Ela tá no Match, é, eles são donos agora. E ela também apareceu numa... Numa... Como é que eu falo? Exposição de 2015. Uh, Death Becomes Her. Tem até um mini documentário online falando dessa exposição e como a galera uh, da costura Histórica foi lá, foi fantasiada, né? E... Pra, pra Premiere. Foi bem legal, mas eu não fui. <risos> foi ótimo, mas eu não fui. Um, e é interessante vocês depois verem como a galera que curte, né? Costura histórica foi vestida, porque nem todo mundo foi com uma roupa perfeitinha e tal. Cada pessoa foi do jeito que queria. Umas foram mais uh, historicamente corretas, outras foram mais modernas. Então, assim, cada um usa o que quer, gente. Sério mesmo. E elas foram lá. Pra premiar do Match E foi uma exposição bem legal Foi, sei lá, uma média de 30 peças Olha só, né? Tá vendo como eu não sou exata? Eu não consigo ser exata com números Tem um número lá? Certo Depois eu vejo E é isso aí Eu traduzi como A Morte de bem No outro vídeo Porque é o mesmo nome do filme Que eu adoro, por sinal um, E é isso aí É isso que eu tenho pra falar <risos> Vamos cortar logo, né? Então, agora são 11 e meia quase, 11h25, então vamos ver que horas que eu consigo terminar. Eu tenho que ainda cozinhar, fazer coisa em casa, então vai estar tá misturado esse tempo com o tempo que eu tenho pra costurar. E se você talvez não saiba, esse daqui, esse bolsinho pequenininho aqui, era um bolsinho para relógio, tá? Por que eu tô falando isso? Porque esse relógiozinho aqui que eu ganhei, um, depois eu vou botar o link da loja bem aqui, é um relógio vitoriano, né? E na saia que eu vou fazer vai ter um bolsinho para relógio. Ou seja, esses bolsinhos aqui vender daquela época. Então, todas essas pecinhas em azul estão numeradas e elas são parte da roupa que eu tenho que cortar em, no forro e no tecido ah, bonitinho do lado de fora, que é o meu tafetá. Eu vou fazer o meu forro em algodão. Ah, então, todas essas aqui eu tenho que cortar duas vezes, né? uma para a esquerda e outra para a direita. E as em laranja eu vou cortar só no tafetá, porque eu só preciso delas do lado de fora. Então se eu não tivesse numerado, bom, eu já sei de cabeça qual que é qual, mas assim fica bem mais fácil de visualizar. E também eu tenho que fazer, cortar direitinho, né? Tem umas aqui que estão todas tortas, que eu ainda tenho que, que cortar, aliás... E aí, como eu falei, eu sempre tiro um pouquinho, por conta da cintura, né? Pra cortar aqui o meu tecido, todas as peças vão ser cortadas duas vezes, por exemplo. Posso botar esse aqui aqui. Ah, o tecido ele tem é, o fio e o ordume, né? na verdade aqui é assim, o ordume e o fio. Você tem que cortar todas as peças na mesma posição do fio. Não interessa se você vai cortar assim no fio ou se você vai cortar assim no ordume. Desde que todas as, roupa, as pedacinhos da roupa você corte na mesma posição. Então, eu escolhi cortar assim no fio. Então, eu tenho que cortar desta maneira todos os pedacinhos menos a manga e outra coisa também que os vitorianos é, faziam um pouco é, além de cortar em né é riscar com giz geralmente eu nem eu nem risco eu já vou direto para cortar só que como eu tenho aqui muito pano muito pano mesmo é, tá pesando aqui para baixo né é, eu vou fazer esse corte aqui e depois, é, se der tempo, eu faço o pesponto, Senão, ponto se que segue. Deixa eu cortar esse aqui primeiro, acho eu consigo botar mais. Sou pobre, minhas queridas, estou tentando ver o que que eu posso aproveitar. No menor é, espaço possível. Uh, e lembrando também que os meus moldes eu não coloco um, margem de costura. Eu tenho que colocar isso depois. Eu coloco isso no olho, né? Depois que eu faço tudo. Aqui. Pô, pior que não vai dar. Tem que ser só o mesmo. Plano de corte é o nome que se dá a essa organização das peças da roupa em cima do tecido. Você precisa se organizar, seja mentalmente, seja fisicamente, colocando em cima de cada partezinha, né? Que nem eu fiz, ou seja até mesmo no computador, se você estiver fazendo numa escala industrial ou várias roupas ao mesmo tempo, para você saber exatamente quanto de tecido você vai gastar. Só assim, dá para saber quanto de tecido você vai gastar. Você pode fazer também antes em cima de um jornal. Com o tempo, você já vai saber mais ou menos quanto que você gasta. Mas depende de cliente para cliente, por exemplo, eu sou uma giganta. Eu tenho que m e 100 kg. Para mim, é, 7 metros de tecido foi pouco. Agora, para uma menina, de repente, de 1,50m, 7m é ideal. Eu, pro meu tamanho, eu compraria 9m ou 10 para fazer uma saia mais rodada. Só Deus sabe o que, que eu vou inventar pra saia aqui. <risos> Aliás, nada a ver com o assunto, mas eu acho esse barulhinho tão gostosinho. Alguns tecidos, como o tafetá, o veludo... Bom, talvez não tanto o tafetá, mas acho que mais o cetim... Uh, eles têm um, um certo brilho diferente conforme você, você olha o fio, né? Então, é... o Nossa Senhora! Ok. Alguns tecidos, é, não tanto o tafetá, mas mais o veludo, o cetim... E outros tecidos com padronagem também, você tem que cortar... Sempre no mesmo fio. Um, eu não sei aqui se faz muita diferença, mas é melhor não arriscar. Então eu vou cortar tudo no mesmo sentido. Gastar um pouquinho mais de pano, mas eu acho que vai fazer diferença. Pronto, e também vou ter que passar, né? Porque olha só como é que veio. Detesto passar roupa. o fertilizer, cara. Outra coisa também é se você tá com os alfinetes velhos, bicho. Eu sei que tu, a gente sempre fala, né? Ah, pra costurar seda tem que ter alfinete novo, não sei o que, tal, tá, tal. Tá, tá. Mas eu tenho um alfinete fininho, né? Bem fininho, que eu comprei da última vez. E eu pensei, não vou precisar comprar mais, né? E também não vai dar tempo. É, pois é, tá sendo uma dor nos dedos, porque ele não tá furando direito. Então, assim, um saco, comprem um alfinete. Bom, se você ainda não sabe, o tecido ele tem fio... E o urdume. O urdume é o que segura o tecido no tear e fio. São as coisinhas, né, as linhas que passam por cima e por baixo do urdume formando o tecido. Aqui a gente vai cortar na diagonal dessas duas tramas. Espera aí que eu vou mostrar já com a roupa. E aqui é o ponto de vista, se você fosse o tecido, você estaria vendo isso aqui. <risos> que à toa. Então, geralmente, eu cortaria o tecido, uh, eu cortaria minha peça assim, no fio ou no urdume. Ela estaria paralela a um desses dois, né? Geralmente eu corto no fio, porém eu não vou fazer isso. Essa frente para ficar com drapeado mais bonito Qualquer drapeado na verdade Você vai cortar assim, na né? diagonal Gasta tecido pra caramba Mas fica muito mais bonito Não só todo o drapeado Que você fizer Mas também alguns plissados dependendo E sempre, sempre, sempre vai cortar As mangas assim E isso gasta muito mais Cara, olha como gasta tecido Vem de lá a gente tem uns dois metros aqui, ó, pra poder cortar a frente. E agora vem a manga. Tô achando até que não vai dar, porque com certeza é... Nossa, já são três horas? São três horas da tarde já, galera. Mas enfim, a manga eu tenho certeza que vai ser um metro pra cada uma, no mínimo. Então eu gastei meio metro pra fazer o corpete, um pra fazer a... A frente toda, né? É. E tá sobrando meio metrinho aqui. Caraca, ou seja... É, embora eu tenha gastado meio metro pra fazer o corpete... Pra cortar tudo no mesmo veio... Eu tô gastando dois metros de pano, né? Isso aqui tá sendo meio metro jogado fora. Que no caso eu não vou jogar fora, porque eu vou fazer o... Boné. Né? Então, pra... Pessoal da época, vitoriano... Isso aqui não era ruim, porque eles viviam, uma grande parte da população, né, costureira, é, que trabalhava em ateliês só de roupas de luto. Era bem comum, ficou uma febre, esse tipo de coisa. Então, pro ateliê, isso aqui não é ruim, porque isso aqui é aproveitado. Eles fazem outros pedaços de roupa, né, e também, com certeza, se você vai fazer isso de uma maneira industrial, você vai trabalhar com um, dois tecidos, Três no máximo. Então, com certeza, eles só trabalhavam com, sei lá, tafeta preto e a uh, moare. Ai, meu marido tá falando. Cara, eu vou te falar que isso aqui é uma roupa que eu, eu quase chego a passar mal cortando, porque é muito pano jogado fora. Olha só. Olha essa manga enviesada. Meu Deus. Eu vou, eu vou jogar tudo isso aqui embora. Sou muito pandura <risos> Cara Terminei de cortar a blusa Vou te falar que Eu não tinha programado De cortar o drapeado da frente No viés Cortei E agora eu acho que vai faltar justamente Um metro pra saia Caralho Olha, mas Olha, dito e feito A saia, assim, o caimento tem que ser esse Então não adianta eu inventar de usar, de baixo, né? Porque o povo olha assim e fala Ah, mas tem tanto pano ali É, minha querida, mas o ideal é que fosse sem Sem uma emenda bem aqui, né? Eu vou recortar de uma maneira um, Eu vou dar um jeito, né? E vou ter que emendar Esse pedaço que não vai ficar aqui, claro Vai ficar lá na bunda e vai ficar é, Distribuído entre as pregas Então pode ser que a pessoa não veja Era comum que tivesse emendas mas se eu posso fazer sem emenda, pra que que eu vou fazer com emenda? Enfim... Chato isso, né? Se eu tivesse comprado um metro a mais, eu comprei sete. Um, eu devia ter comprado pelo menos um oito, ou até dez, logo, pra, ah, fazer com folga. Aqui eu tô marcando a manga, eu preciso dobrar no meio. Coloco a manga certinha, a manga base em cima dessa manga alterada para poder marcar qual que é o tamanho mínimo que eu preciso pro meu braço, senão não vai caber. E aí, depois que eu marcar, eu vou marcar dos dois lados, né? E eu vou franzir só esse pedaço do meio entre a marcação. É bem simples mesmo. Só que leva tempo porque eu preciso fazer a mão. E aqui eu tô fazendo o franzidinho todo na mão para mim saber mais rápido. Rasgas em crenhas da vítima. O guerreiro Tabajara, filho da serra, é como o um Gavião. Troa e retroa aproxima da guerra. O jovem guerreiro e guerreiro tacavam e por sua vez o grandiam. Girando no ar, rápida e ameaçadora, a arma do chefe passou de mão em mão. Um dia que o velho dia, firmando o pajé, a deixou tombar e calcou no chão. Então fiz aqui, Pera lá. Fiz aqui uh, o franzido das duas mangas, já tá tudo certo. Uh, depois eu vou fazer aquela costura vertical que fica embaixo do braço, né, na cava. E aí por último eu faço o franzido perto do punho, porque eu ainda não cortei o punho. Um, não sei como que eu vou fazer o punho, não sei se eu vou fazer um punho de linho branco, não, não sei ainda. Vou ver como é que eu vou fazer o punho. Ah, uh, que eu sei, acho que essa roupa não tem Esse punho Também não tem a gola que eu quero Mas eu, eu quero minha gola Então, com paciência Então eu tenho aqui a parte de trás uh, Forro e Tecido cortado Forro e tafetar. Na parte de trás Um quarto uh, A parte de trás Três quartos ou, aliás, três quartos, não, um terço e dois terços, essa aqui, parte da frente, dois terços, aliás, três terços, parte da frente, dois terços e parte da frente, um terço, um meiozão daqui da frente. Agora, na mão, eu tenho que franzir essas partes aqui do drapeado e colocar, enquadrar com, um, com essa daqui, do meio. Pra poder montar a blusa toda E aí a blusa vai pra costura e tá pronta Mentira, tem que botar barbatana também Mas aí é no acabamento Ah é, gente E eu coloquei o vídeo, né, no ar O vídeo de ontem Foi ao ar hoje Se Deus quiser, esse vai ao ar amanhã uh, Vou precisar de um tempinho pra editar Muito obrigada pra todo mundo que me seguiu no Instagram uh, Tem uma galera nova então, obrigada pelo apoio e obrigada também quem comentou aqui na, na foto de hoje, falando que tá vendo e tudo mais. Obrigada mesmo. Se vocês tiverem algumas dúvidas, não me manda DM, pelo amor de Deus. Coloca nos comentários do vídeo que fica muito mais fácil pra todo mundo ver qual é a dúvida, não fica um papo secreto, uma coisa assim, sei lá, estranha, sabe? É... Aí você também pode ajudar outras pessoas com a mesma dúvida, porque na verdade a maioria das pessoas me pergunta a mesma coisa. Então, sabe? Muito mais fácil, né? É, eu responder todo mundo de uma vez, tá? Porque senão eu fico doida. Não, sério mesmo, eu, eu gosto muito de conversar, sempre que eu tenho é, é, tempo, né? Eu papeio com todo mundo, de boa mesmo. Se assim, quiser mandar uma DM, pode mandar, mas assim, de papo não de trabalho. Se for pra trabalho, bota aqui, bota num comentário, porque, assim, eu ganho com isso, né? E... Parece que a pessoa tá, assim, querendo uma consultoria grátis, entendeu? E não quer nem comentar, não quer nem deixar um like. Eu, eu me sinto meio usada. A verdade é essa. Toda vez que uma pessoa desconhecida vem e quer pedir coisa e eu nem conheço, eu fico meio assim, ai... O que que essa pessoa quer? <risos> Enfim, gatos escaldado tem medo de água fria, né? É, eu, eu já tive vários problemas com stalkers e pessoas meio doidas, assim, então... Um, se for uma coisa, uma dúvida sobre o vídeo, coloca no vídeo. E aí eu vou responder no vídeo. É, não precisa entrar em contato particular, não precisa me mandar seu telefone particular. Eu nunca vou responder via WhatsApp, jamais. Uh, Facebook também, eu quase não olho. Então, assim, o jeito mais fácil de falar comigo é por aqui. E se precisar, lá no Instagram, se precisar mandar alguma foto, alguma coisa assim, já fala logo o que é e já, já comenta, já diz o que é. Porque, assim, ficar abrindo fotos secretas é muito estranho. Geralmente é homem enchendo saco, né? Então eu, eu não abro. A verdade é essa. Eu não confio e não abro. Mas, assim, cada pessoa sabe como que é a alma de cada pessoa. A minha é um pouco desconfiada, infelizmente. Tá, vamos fazer aqui o bordado. O bordado não, o drapeado. Na minha opinião, essa aqui é a parte que mais demora da blusa. Eu sabia que ia demorar, mas eu não achei que fosse demorar tanto tempo. E marcar tudo com alfinete também demora bastante. E eu acabei tendo que alinhavar também tudo depois, porque sou dessas e, sei lá, melhor não ter preguiça. Tá, ah, essa parte aqui eu não posso. Um... Então ela vai ficar assim, ó. Eu vou... Você eu prende eu as pontas. As pontas que não mudam são quais? É o meio do centro do pescoço. A ponta do pescoço e o ombro, né? Então toda essa parte aqui que ficou, esse balãozão aqui, é onde você vai franzir. E eu vou fazer isso agora e tem que ser a mão pra ficar mais bonito. Dá pra fazer na máquina também, mas a minha máquina... Tô querendo usar também a máquina da época, né? A minha máquina vitoriana, ela tem um ponto muito fininho. Então eu não consigo fazer esse drapeado. Eu não sei mudar o ponto ainda na máquina vitoriana, eu não sei se dá espaçamento, não sei, acho que não dá não. A minha não dá não. Então, é, esse tipo de coisa aqui fica mais legal se você fizer a mão, eu acho. Você tem um controle muito maior. E essa daqui, dá pra ver? dá Essa daqui, ela... não sei o nome é, em português Despêt pontado aqui tipo um é, tipo um leque, né? Mas também é uma época, é uma técnica da época, porém porém japonesa. Né? Ah, esqueci agora qual é o nome, porque tem um nome exato, sabe? Tem duas técnicas de pês-pontado, do Peridedô, se não me engano. Oh. Que você via muito assim E ela é muito fácil Pra usar pra Drapear Em inglês Eles chamam de um, Cartridge Agora eu não sei como é que é em português Esse tipo de ponto Que você faz Esse, esse leque Mas eu achei muito interessante de saber que em vários países diferentes era usada a mesma técnica, sabe? Achei bem legal. Agora eu não sei também se eu deveria estar tá preguiando ao invés de estar tá franzando, né? Vamos ver aqui. que é o bom de você pespantar, é que você pode mudar de ideia, né? Se eu tivesse feito a máquina, aí, estaria tanta, sei lá, tantos furos, assim outra coisa ruim da seda é isso, se você furar vai ficar furado o ponto não some vou ancorar furando o forro e eu faço tipo um X tem gente que deixa a agulha aqui mas eu só tenho essa agulha no momento, então... E aqui você vai manipular. Pra que ele fique bonitinho, né? E aí não tem mistério, você tem que ir fazendo com a mão e vai vendo se precisa puxar mais ou não. Eu corei aqui o meio pra dar uma distribuição melhor acho que eu vou querer drapear. Oh, saco! E é isso, gente. Não tem mistério. Manipulação de tecido quer dizer exatamente isso. Você vai pegar a sua mãozinha e vai mexer até você gostar de como tá. Infelizmente esse tipo de técnica só dá pra usar é, se você estiver fazendo ou no manequim ou no corpo da sua cliente. Ou no seu próprio corpo. É um pouquinho difícil e... Às vezes você se espeta, mas enfim, não sendo branco você não sangra muito, então não vai aparecer. <risos> que péssimo! Então são seis e meia agora. E eu fiz isso, cortei a frente toda e tô franzindo. Na verdade eu não consegui fazer de manhã como eu queria. Eu comecei só uma hora da tarde, por conta de fazeres domésticos, comida, uh, compras é, então eu estou de uma é, de umas seis e meia